O Miranha, Miranha, melhor esperar é que tem, Miranha. O Miranha, o Miranha, sua tia é uma piranha. O Miranha, Miranha, melhor esperar é que tem, Miranha. O Miranha, Miranha, melhor esperar é que tem, Miranha. Qual ou é melhor? A Marvel ou a DC? Meu nome é Luciano Moucos, eu sou quadrinista. Cineastas, meus personagens são monumentos públicos em diversas cidades, games, séries de TV e outras estripulias. Eles são genuinamente brasileiros, porque eu sou brasileiro. Vem a pandemia e aí nós vamos entrar nesse assunto. Como fazer uma exposição de artes? Vamos falar sobre uma exposição de artes. Então nós vamos falar sobre a exposição de arte em Cidreira. O nome da exposição chama Os Heróis contra o covid Onde eu criei cinco esculturas dos heróis e mais uma escultura do Covid. E fizemos uma intervenção pública na cidade de Cidreira. E a pergunta é assim, ó, mas por que a cidade de Cidreira? A cidade de Cidreira é uma cidade, é uma cidade litorânea periférica. Ela é muito próxima de Porto Alegre e, e o público dela é o público popular, o público de baixa renda. Para, criar, para que se criem os heróis, para se ter uma ideia, o número de cidades no Brasil, e tem em todas as regiões, eu tenho convites para que criar os heróis. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou criar um herói do Acre. Um super herói no Acre, entendeu? Então, fui chamado para essa missão aí, junto com os amigos, eu agradeço aí todo... O pessoal do quadrinista, os meus colegas aí que, que a gente está lutando aí, da gente se unir e eles criar esse super-herói do Acre, e, e aí como assim, mas eu não conheço o Acre, como eu posso criar um super-herói, entendeu? Então as exposições são as exposições são interessantes, e há outras exposições em outras cidades também, tipo em Embul das Artes também, mas a questão toda é essa, vamos falar aqui ó, da exposição de Cedreira, então, dentro da exposição... A gente vem com as estátuas, a gente foi conversando com as pessoas, a gente sabe das reações, das reações positivas, das reações negativas, porque os superóis me mexem com o emocional das pessoas, então tem todo um, um, um processo, e aí nasceu a Menina Azul. E aí eu decidi, não, vai ser a Menina Azul, porque tem todo o perfil, toda a conjuntura, né, e a Menina Azul tá aqui, eu pintei um quadro. E aí assim, ó, por que a exposição de arte? Exposição de arte. Então, assim, ó, é uma exposição de arte pública, que é a coisa mais difícil, é uma coisa fantástica. Por isso que tem os documentários, né? Por isso que tem os documentários, né? Imagina fazer uma exposição de arte pública, entendeu? Onde tu tá ali a, a, a, exposto ao público, então tu tá exposto a pessoas, ao vandalismo, a toda sorte de coisas, entendeu? E aí o resultado disso mostra o poder dos super-heróis. Por isso que eu falo que, que é importante a Marvel ou a DC, as duas são importantes porque através deles a gente teve acesso aos super-heróis. E, e aí a gente acaba que nós, que, que, que somos quadrinistas, e somos agentes, acabando criando os nossos super-heróis, mas isso também não, não não não é, nem chamo isso de, de concorrência, entendeu? Porque a Marvel e a DC, eles são gigantescos, eles ocupam um mercado gigantesco, entendeu? E através dessas brechas, nós criamos os nossos super-heróis, entendeu? No Brasil todo. E eu venho fazendo essa parte aí, esse destaque que eu me orgulho muito, de, de, de ter esse essa, essa interlaçamento, essa intervenção pública, entendeu, dentro das cidades, e aonde os super-heróis acabam se tornando, olha só, uma coisa muito interessante, além de divulgar através de outras artes, que é o cinema, o audiovisual, da série TV, dos games, e coisas que a gente já sabe que a DC e a Marvel já o fazem, entendeu, o que é interessante é a transformação social e o turismo, acreditem. Vou dar um exemplo, a super heroína de Balneário Pinhal, que é aqui, eu tenho o um bonequinho dela, né, que se vocês quiserem comprar também, vai estar o link ali embaixo também, né? ajudem o canal, ajudem os super heróis brasileiros, entendeu? Que ela é a heroína agora de São Paulo, ela é a heroína da Ásia, ela não, é, não está com monumentos de um país, mas em mais de um país. Vou dar assim um exemplo, a China, pô, né? então vai ter um espaço lá dos super heróis uh, uh, e eu não digo nem mais brasileiros porque o homem aranha eu, a gente nem nem uh, uh, a gente nem nem pensa ele como americano a gente a gente a gente absorveu ele na nossa infância e qualquer criança ama o homem aranha e não está muito preocupado com a bandeira americana mas claro a gente sabe que ele é que ele é americano então falando aqui da abelha gel a Bélia é uma heroína da cidade de Balneário Pinhal. A gente fez uma série de TV que foi para diversos canais de TV. A gente está aí com um documentário bacana, entendeu? E ela tem um monumento público ali. O monumento dela público se espalhou por outras cidades, cidades turísticas. E hoje ela tem um turismo. Um turismo. E essas pessoas que vão fazer esse turismo, que às vezes saem de uma cidade para outra. Por exemplo, cidade de Gramado, Canela, que é bastante turística. Então as pessoas olham aquela estátua e gostam de super-heróis. Eu vou lá naquela cidade... Olhar a estátua dela e vão lá, fazer, tiram fotos e coisa assim, tem bastante coisas nas redes sociais e aí acabam descobrindo que eu sou o criador da personagem e falam comigo e aí eu busco para pegar os depoimentos, entendeu? E, e aí vai se criando esse turismo e ela acaba se tornando um ponto turístico, porque assim ó, vamos falar da cidade de Balneário e Pinhal agora, é uma cidade também periférica periférica que eu chamo porque ela, ela é ligada, ela é mais próxima de, de, de, de Porto Alegre e o público dela é, é o público periférico, é uma praia, uma praia bastante pequena, uma população Bastante pequena, mas o que, que acontece? Qual o diferencial artístico dessa brincadeira toda? O diferencial artístico dessa coisa toda é com a heroína da, da, da praia de, de, de Balneário Pinhal, que tem um público maior, muito, muito, muito, muito maior do que o público da cidade, porque ela não está restrita à cidade e ela atrai pessoas de outras cidades para... Ela, entendeu? É como se tivesse uma cidade da Mulher Maravilha, entendeu? Fazendo uma analogia, entendeu? A Mulher Maravilha é conhecida mundialmente, entendeu? Mas vamos supor que existisse uma cidade dela, ela, entendeu? Mas de fato não, não, não existe uma cidade dela. Assim como o Batman uh, é de Gotham, que também não existe essa cidade. Então tem essa relação dos meus super-heróis com as cidades. Então essa intervenção na Praia de Cedeira foi bastante bastante dificultosa porque eu tive que ficar três meses. A gente teve muito, muito, muitos gastos. O transporte das estátuas, ele, como elas são móveis, elas vão estragando. E aí vai lá a propaganda para para a polycapol, que é uma, que é o concorrente da Durepox Eu tenho que falar, eu tenho que falar da Durepox né? A Durepox é líder de mercado. Mas aí a poxilina, tu usa ela na, na nas status para que tu possa fazer uma manutenção. Por quê? Porque ela seca em 10 minutos, ó, oh, fazendo propaganda, mas tudo bem, faz parte. Eu também posso fazer propaganda de vocês também, se vocês quiserem fazer propaganda, entendeu? Estamos aí, entendeu? Então assim, eu falando um pouco da, da, da exposição de, de treino A gente fez a exposição Então a gente vendia, vendeu revistas, vendeu quadrinhos Mas o mais importante foram as imagens que a gente captou ali Que servem para o documentário, entendeu? E aí agora acabou a exposição As estátuas ficam lá recolhidas Elas ficam todas... Uh, e aí o que acontece? Das estátuas também, que é interessante por elas serem móveis O que, que acontece com o super-herói? O super-herói ele vai lutando e óbvio, quando a gente luta, a gente fica machucado. A gente vê na luta de boxe, os lutadores ficam ali, eles têm até um tempo para se recuperar para lutar de novo. Então eles se quebram e voltam de novo, assim como são os heróis. Eles, cada vilão é uma pauleira desgraçada. Então o que, que acontece? O que acontece na exposição dos heróis com o um convite, a gente mantém sempre as mesmas peças. E as peças vão se, vão se, vão se deteriorando. Porque elas pegam chuva, elas pegam isso, e elas vão para outras cidades. Então, uma cidade. Se elas estiverem em Porto Alegre, podemos falar fazer um vídeo da nossa exposição em Porto Alegre elas vão para elas foram para a cidade de Alvorada também entendeu? e elas vão indo para outras cidades elas vão indo para outras cidades e nisso a gente vai refazendo elas com a com a poxilina, utilizando esses produtos né que são nossos patrocinadores entendeu então elas vão se refazendo e os heróis vão se modificando porque às vezes cai em um braço gente coloca um outro braço e o herói tem um novo braço assim como tem uma roupagem por exemplo do homem aranha se a gente for ver lá os vingadores o homem aranha teve um uma nova roupa, que foi ali com o Homem de Ferro que fez a roupa para ele, entendeu, então tem outros apetrechos, entendeu, e dentro da exposição a gente vai colocando essa, essa modificação entendeu, até mesmo uma depredação vai, alguém vai lá e derruba a estátua, cai a cabeça cai o braço, cai a perna, entendeu, daí e aí a gente, a gente vai gravando toda essa, essa construção toda porque essa é, esse, esse é um a outra parte dos documentários. Por quê? Porque todos os heróis agora, eu decidi que todos os heróis que eu vou criar em qualquer cidade que seja, eu quero fazer essa exposição de arte. Eu quero levar os outros, os outros heróis, entendeu? Como se eles pudessem conversar, com aquela intervir naquela cidade, entendeu? então naquela intervenção, e eu vou estar lá conversando com as pessoas dentro daquele diálogo. E aí, nasce o herói dessa nova cidade, por exemplo? Vamos pro ar, vamos levar as peças... As obras de artes pro Acre vão fazer uma exposição lá, não sei aonde, entendeu? E as pessoas vão falar bem, vão falar mal, vão falar isso, vão falar aquilo. E isso é importante porque as pessoas vão falando, mesmo que falem mal, é importante. É importante, na verdade isso é estratégico, às vezes você tem que dar uma cutucada porque tu sabe que o emocional das pessoas é fraco e elas caem, elas caem na armadilha do marketing, delas né? Elas acabam falando mal de ti e aí faz parte, entendeu? Elas faz, faz, faz parte dessa dessa construção toda aí de, de falem bem, a falem mal, mas falem de mim, entendeu? E aí a gente faz isso e aí nasce o um, o um, um novo herói dali, derivado de outros heróis, porque os heróis eles eles são derivados um do outro, eles vão nascendo e vai se criando o um universo e aí dentro desse universo a gente vai trabalhando ali, entendeu? Criando uma revistinha, criando criando as às vezes monumentos, quase sempre monumentos públicos, é cedido um espaço onde se cria aquilo, aquilo ali, aquela Aquela, aquela estátua aquela, aquela obra de aquela obra de arte dos quadrinhos né? aquele personagem de quadrinho lembra? porque ela não, é de arte, uh, uh, ela não é uma obra de arte sozinha ela não é uma obra já sozinha ela é uma obra de arte que a gente vê geralmente algumas estátuas, né que só o artista na verdade compreende a gente olha a gente imagina várias coisas não ele é também um, um um personagem de quadrinhos é como se a gente fizesse uma estátua do Batman entendeu como existem várias por aí não não monumentos públicos não monumento público porque esse é, é um, uma forma que a gente tem trabalhado diferenciada né entre muitas coisas né porque a gente tem que vender a gente tem que vender uh, bonecos, a gente tem que vender revistas a gente tem que fazer os quadros ali para poder vender os quadros e e muitas outras coisas a gente faz festa também a gente faz eventos e todo tipo de coisa e essa parte é a parte mais importante então assim ó a exposição a obra de arte ela é muito importante entendeu então eu estou dando assim, mais ou menos uma ideia de assim ó, como é feito uma exposição de arte também é é é, uma, é um ensinar claro que poderia se assim, fazer um curso mais mais mais didático de coisas como patrocinadores como como o carregar, a estátua, como vai ser a estátua, como vai ser a exposição de arte, ou se ela vai ser aberta, ou se ela vai ser pública, ou se ela vai ser no museu, entendeu? Então assim, aí eu trabalho de uma forma diferenciada, eu quero levar arte aonde não tem arte nenhuma, aonde não tem arte, aonde não tem arte, onde a minha arte ela é única, entendeu? E aí, e, e, e na verdade, ela é única porque ela é uma forma diferenciada né, de quadrinhos de super-heróis. Que, na verdade, na verdade, não daria pra se chamar um nicho, porque, porque os quadrinhos de super-heróis são uma grande, um grande mercado mundial, entendeu? Mas o mercado de nicho de super-heróis brasileiros é bem nicho, né? E é onde eu trabalho, entendeu? Então eu acho que isso é muito, muito importante. Então é isso aí. Cliquem no canal, cliquem aqui no nosso canal, que é Luciano Mouques, onde tem o doutor Alzheimer ali, que é uma forma de eu me expressar através dele, através dessas coisas que a gente falou sobre o primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro tudo, entendeu? E tem a, a, a Jurema também, que, é, que ela também é um personagem de quadrinhos, tem outros artistas que estão junto comigo aí, dentro dessa jornada, dentro desse pensamento todo, e a gente vem construindo essa, essa, esse, esse sonho do super-herói brasileiro, que na verdade ultrapassou as fronteiras do Brasil o nosso país é um país maravilhoso e nós temos essa síndrome, né? De. de essa síndrome, esse complexo de vira-lata, né? Que a gente tem, esse complexo, esse complexo bastante feio, assim, de que tudo que é nosso não é bom, entendeu? E aí o próprio nome, o nosso nome. Nós somos brasileiros, olha só, leiros. Não existe nenhum país, nenhum povo que se chama eiro, porque eiro é de sapateiro, lixeiro, boqueteiro. Uh, qualquer outra coisa, né? entendeu? Então a gente tem isso, né? Porque porque isso tem da colonização portuguesa, né? Nós somos os trabalhadores, né? Do pau Brasil, os brasileiros, do pau Brasil, né? Que pega e, e trabalha e gera uma riqueza para uma outra, uma outra, uma outra metrópole, né? Que aí era Portugal e aí tem a metrópole cultural. Qual é a nossa metrópole cultural? É os Estados Unidos, né? É os Estados Unidos, dentro dos quadrinhos falando do nosso, é, é, os, é os Estados Unidos né? Mas claro, em outros segmentos Há outras metrópoles, é a Europa entendeu A China está se tornando uma grande potência um Respeitada Onde a gente compra todo tipo de produtos né? Mas e aí são, são, são assuntos Que a gente pode deixar para outros momentos No canal, mas olha só Eu peço aí ó, que quem estiver olhando isso aí Que, que ajude os super-heróis nacionais Vamos levar super-heróis aí Para... Para as cidades de vocês também vão entrar com projetos, vamos entrar com ideias, entendeu? Vamos criar bastante super-heróis. E quem tem super-heróis também vão fazer parceria, vamos fazer parceria, vamos se juntar, vamos dialogar sobre super-heróis nacionais, vamos gastar nosso tempo, vamos gastar um segundinho assim, para os super-heróis nacionais, um pouquinho só, entendeu? Porque se assim, existe um, um, um, um, um mercado dos super-heróis estrangeiros, se a gente conseguir agora, que a gente tem conseguido aqui com os super-nacionais, de conquistar agora, trabalhar para a nova geração, as crianças pelo menos dos super-heróis nacionais e aí tem vários vídeos, tem documentários falando dos meus super-heróis dessa geração, o que acontece? O que acontece? O que acontece é daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos nós temos um, um público já nosso, de nossos super-heróis vão gostar do Homem-Aranha, é óbvio vão gostar do Homem-Aranha, mas vão estar tá olhando para os nossos super-heróis também, vão estar tá ali com aquele amor uh, com aquele amor e aquela símbolo do complexo de viralta vai acabando ele vai acabando, entendeu? Então, essa é a parte importante. Então, assim, ó, falar lá quem já me conhece também, entendeu? Então, vai ali, conhece os nossos super-heróis, Supertinga, Belegel e outros heróis, Vão lá, curta também a nossa página, vamos ali, vamos construindo essa coisa toda, entendeu? Eu tenho dedicado a minha vida toda aos super-heróis e tudo que eu tenho na vida são os super-heróis. Meus patrocinadores eram muitos, eram... Eram quando eu ia lá com meus super-heróis, não havia monumentos públicos, eram umas quadrinhas. Os quadrinhos eram dificuldades, não tinha filme, não tinha série, não tinha nada. E a gente fazia aquela, aquela exibição, vendia as quadrinhos nas escolas e coisas assim. E aí a gente acabou conquistando esse público, entendeu, que, que, que tá comigo e tá comigo para sempre agora. Eles nunca vão esquecer. Eu fiz parte da vida deles. O Homem-Aranha fez parte, mas eu também fiz, entendeu. E eu quero continuar fazendo de mais e mais e mais lugares e quero estar presente. E como eu não tenho como estar presente em todos os lugares, o que, que eu faço? A internet é, é, é, o, é o veículo de, de, de, de, de contato com a gente aqui, entendeu? Então, meu nome é Luciano Mouques e assim, ó, eu queria dizer que eu fico muito feliz em estar com vocês. Então, comentem, vamos estar juntos, vamos conversar e vamos revolucionar. E é isso aí, fiquem com Deus.